dia 24 de junho ocorreu junto à comunidade acadêmica a pesquisa de opinião que integra parte do processo para a sucessão da reitoria na UFSM. Uma decisão judicial alterou o formato de votação e determinou que a escolha fosse em candidatos individuais e não mais em uma chapa. Assim, os participantes assinalaram preferência para o cargo de reitor entre os candidatos Luciano Schuck, Marta Daime e Cristina Nogueira, integrantes da chapa Voa UFSE. O resultado preliminar foi divulgado em live no mesmo dia, às 22 horas. De acordo com a decisão judicial da 3ª Vara Federal de Santa Maria, ficou determinado que, para o conto dos votos, o peso proporcional correspondente a 70% dos votos seria do segmento docente, e dos técnicos administrativos em educação e dos estudantes teria peso de 15% cada. Assim, o candidato Luciano Schucchi foi o mais votado entre a comunidade acadêmica, com 55,41% dos votos. Em seguida, Marta Dami, com 21,19% e Cristina Nogueira, com 15,86%. Brancos totalizaram 3,52% e nulos 4,02%, respectivamente. O número dos votos por segmento foi, na urna docente, 231 votos para Cristina Nogueira, 848 para Luciano Schuck e 315 para Marta Dani, com 52 brancos, e 62 nulos. Na urna tais 138 dos votos para Cristina Nogueira, 600 para Luciano Schuck e 293 para Marta Duny, 43 brancos e 40 nulos. Na urna Estudante, 1.289 votos para Cristina Nogueira, 1.639 para Luciano Schuck e 606 para Marta Duny com 156 brancos e 121 nulos. O resultado final da pesquisa será divulgado no dia 30 de junho. Depois, a inscrição dos candidatos para a lista tríplice ocorre no dia 5 de julho, a divulgação da homologação das inscrições no dia 7 e a realização da eleição para os cargos em reunião ampliada dos conselhos superiores no dia 12.